Beleza, cambada. Seguinte, resolvi debater com vocês a programação do ano aqui do canal, tá bom? Somente para esclarecer as séries que vão continuar, tá? Que nós vamos ter os vários sabores de Linux. Sim, os vários sabores de Linux vai voltar. Só que tenha consciência, galera, que os vários sabores de Linux não se limitam a distribuições. É tudo que abrange várias coisas no Linux, como é, Gerenciadores de pacote, tem vários. Os próprios pacotes, tem vários. Ambientes de trabalho, é, init system galera, tudo que abrange muito no Linux acaba sendo os vários sabores de Linux, hardware inclusive né, arquitetura, vocês viram quantas arquiteturas que Linux suporta, isso é os vários sabores de Linux. Então tá, vai continuar também a série muito além do GNU, pra deixar a galerinha do GNU ir com raiva, hardware vou abordar muito, principalmente, volto a repetir, pela tamanha quantidade de arquiteturas que Linux suporta, e vou focar também em usuários leigos, tá galera, sim, é pra quebrar esse mito de que Linux é difícil. Eu acho isso uma coisa, chega a ser absurda, fazer esse tipo de afirmação. Então eu quero focar nesses usuários também. Bom, as outras séries que vão continuar, por exemplo, Dica de Leitura, pretendo continuar bastante essa série. O Meio Ambiente de Trabalho, tá galera? O Meio Ambiente de Trabalho não acaba, tá? Vocês enviam quando vocês quiserem, vai aparecer aqui no sábado. A Pior História Sobre Linux, que eu já ouvi. Sim, essa série vai continuar porque tem coisas que eu ainda vejo na internet e que é do caramba. Inclusive teve gente que falou assim, que é, ah... Eu fiz essa série porque eu me senti ofendido com o que falou sobre Linux Não galera, o que for ruim tem que falar mesmo, é onde a gente alcança melhoria Só que o cara na verdade fracassou em tentar contar a história do Linux E vai ter a nova série sobre licenças também, como eu é, já havia mencionado, tá galera? Porque eu ouço muita balela a respeito de licenças tanto no Linux é, quanto essa, essa euforia de GNU na cabeça. Bom, eu ia começar uma outra série também chamada... Eu não sou da área de TI, sou usuário de Linux. Só que o Marcos Garcia tá começando uma coisa parecida. não vou dar spoiler do que que é, mas vai ser bem legal. Vocês vão gostar, tá bom? Mas eu vou começar uma outra série chamada... pérolas nos comentários. Porque, devido a sério... É, muito além do GNU e a série A Pior História sobre Linux que eu já ouvi é cada comentário que eu recebo aqui meu que é motivo de piada Então tá, eu quero tratar com vocês também porque assim, tem inscritos que me pedem pra poder criar alguma coisa relacionada a financiamento coletivo Chegaram a falar pra mim de Patreon, eu tenho Patreon desde que eu criei o canal, mas nunca divulguei Só que eu escolhi o padrinho Primeiro que eu já entrevistei os caras aqui, e os caras me receberam bem eu achei interessante, por essa entrevista, eu achei interessante a proposta deles. Porque, por exemplo, no Patreon tem 100 dólar, né? E tem muita gente que não tem cartão internacional, e então isso acaba dificultando. E no Padrim já é feito na nossa moeda mesmo. Então tá, então eu elaborei aqui como vai ser feito, tá? Quem quiser contribuir, isso vai me ajudar. Vai ser da seguinte forma, você pode contribuir com um real por mês. Com 5 reais, quem contribui com 5 reais você vai ter acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, que já tem gente já está tendo acesso antecipado, já tem bastante material produzido aqui, tá galera? E no final do ano você recebe pets, com o meu avatar. Investindo 10 reais você também tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, e você recebe uma caneca térmica como essa, né? vocês já conhecem ela, isso aqui foi um kit exclusivo, tá? Da New Store. Só que com o meu avatar também, no final do ano, tá bom? Investindo 15 reais você ganha também acesso antecipado aos vídeos e uma caneca como essa, só que também com o meu avatar, tá? No final do ano, recebe uma caneca dessa aqui. Investindo 20 reais você também tem acesso antecipado aos vídeos e recebe uma caneca dessa aqui, ó, exatamente essa aqui. Tá bom? Com o meu avatar, como vocês estão vendo, todas elas vão ter o meu avatar, tá galera? E essa caneca, ela é demais, infelizmente, galera... Ela tem que ser 20 reais porque ela é cara, entendeu? É, só existe um cara no Brasil que produz ela e é exatamente o cara que detém os direitos autorais sobre essa, esse tipo de caneca. Então ele coloca o preço que ele quer, né? Infelizmente ela é realmente cara, então não tem muito o que eu fazer. Mas vocês investindo nisso, galera, é, vocês vão me ajudar muito da seguinte forma. Ao invés de eu sair pra, pra trabalhar, produzir conteúdo, galera, é... A minha intenção é que, ao invés de eu sair para trabalhar, eu fico aqui em casa mesmo e produza os conteúdos com melhor qualidade, e muito mais conteúdo, tá bom? E uma coisa que eu quero deixar claro que, se parte dessa grana que eu vou receber, eu vou doar para alguma comunidade de Linux. Eu estou pensando, não sei, kernel, Linux ou a comunidade KDE, a comunidade Mate, não sei. Mas eu pretendo doar para alguma comunidade de Linux. Tá bom? Então eu só queria deixar vocês seguintes a respeito do assunto, esse é um abraço e falou!